de fazer o molde vai estar disponível no meu site do 36 ao 56 então ela é super facinho e olha que gracinha que ficou com os retalhos que sobraram da calça eu fiz essa blusa que ficou maravilhosa então se você quiser aprender a fazer esta calça é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma calça. E qual o motivo de eu estar fazendo uma calça? É, no vídeo de recebidos, vocês falaram muito que eu sempre trago vestido e saia, vestido e saia. Então para mim trazer uma opção diferente. Aí vocês me pediram shorts, colete, mas é, eu recebi, achei que uns uns oito e-mails com modelo de calça, e eu acho que ela é de marca, acho que é da é dessas marcas de esporte, acho que é da Adidas, se eu não me engano, que é bem parecido com esse tecido aqui, me pedindo para mim fazer, tá? Então, como eu recebi vários e-mails do mesmo modelo, então eu resolvi fazer a calça pra vocês, que vocês me pediram, e tá aqui, então, onde a gente vai começar a fazer ela. Ela é bem simples, é só você colocar aí o um molde no seu tecido e cortar duas vezes a frente, duas vezes as costas e cortar os bolsos, duas vezes a, a parte de cima e duas vezes a parte de baixo. Eu já coloquei aqui o um molde no meu tecido e já vou cortar. Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar.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 Bom, pessoal, então agora a gente já vai começar a montar a calça. Ela é bem simples. A única coisa, vocês vão ter duas opções. Quem tem overlock, pode costurar na overlock, que não tem problema, não precisa nem passar costura reta. Se você não tiver overlock, não fica triste, não, porque dá pra você costurar na máquina doméstica e tranquilo. Só que em vez de passar o ponto reto, você vai passar o ponto zigue-zague... Com aquela agulha de cabeça dourada aí, tá bom? Que costura tranquilo. Então, se você não tiver overlock, você vai conseguir costurar normal, meninas. Eu já gravei vários vídeos aqui mostrando pra vocês que dá pra costurar malha, assim na máquina doméstica, tá? Então, a máquina aí fica a critério. Quem tem overlock, vai pro overlock. Quem não tem, ponto zigue-zague. Então, vamos começar a montar. Tanto que vai ter algumas partes que eu vou pra máquina reta com vocês. Vocês vão ver. Começar a montar, você vai pegar aqui, olha, o lado chanfrado do seu bolso e vai colocar aqui na parte da frente, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura unindo o bolso na sua calça, tá? Já vai vir aqui com o outro lado do seu bolso, ó, ele tem que ficar assim, né? Isso daqui vai ficar costuradinho pra dentro, certo? Então, você vai vir aqui, olha, e vai colocar, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura pela lateral e por essa parte aqui. Depois que você pregou o seu bolso, que vai ficar desta forma aqui, olha. Você já vai vir aqui com a sua parte das costas e vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura pela lateral e pela entreperna, vai deixar só o cavalo aberto. Você vai fazer isso com os dois lados das suas pernas e depois a gente vai unir aqui pelo cavalo. Então, já pode ir pra máquina agora fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, agora, pessoal, que a gente já fechou as duas pernas, você vai deixar uma perna do lado do avesso e a outra perna do lado do direito. Vai pegar aí a perna que está do lado do direito e vai introduzir aqui, olha, na que está do avesso, pra gente já unir o cavalo disso daqui. Então, ó, só colocar aqui, olha, costura com costura aqui embaixo... E agora, vai pra máquina passar uma costura aqui, olha, fechando o seu cavalo de fora a fora. Só passar uma costura aqui no cavalo inteiro, ó, fechando ele, tá? Começou uma costurinha, eu vou passar na máquina e eu volto pra gente começar a fazer o cos da nossa calça, ok? Pessoal, então, agora, a gente já vai colocar o cos. Pra colocar o cos, você vai pegar... A minha calça tá aqui, já tá montadinha, tá vendo? Pega a fita métrica e tira a medida total da circunferência aí do seu cos na calça, sem esticar o tecido. Tirou a medida? No caso da minha, tá dando uma cintura de 74 centímetros. Eu vou cortar um cos de 70 centímetros, então, você vai cortar uma tira reta de 70 centímetros, Tá? Por quê menorzinho? Porque o cos, a cintura, pra ficar mais certinho na cintura, como o tecido tem elastano, eu sempre corto um pouco, me... um pouco menor, mas pouca coisa, tá? Então, eu cortei aqui o meu cos, olha, eu não tinha tecido pra cortar inteiro, então, eu cortei duas tiras, dando o total de 70 centímetros e fiz as emendas aqui na lateral, tá? O que que eu fiz já? Já coloquei dois ilhós aqui na frente, Tá? Eu cortei aqui meu cos, ele tá largo assim, porque eu vou dobrar ele, ele vai ficar nesta largura aqui, ó, ok? Então, eu já coloquei os meus ilhoses aqui, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como colocar ilhós pra quem quiser aprender, tá? E agora, a gente já vai encaixar o nosso cos aqui. Então, pra encaixar, você vai dobrar ele, lembrando de deixar o ilhós virado pra, pra cá, né? No, no, cuidado pra não costurar ele ao contrário. Então, nós vamos pegar aqui, eu tenho quatro pontos aqui no meu, no meu cos e quatro pontos aqui na minha calça, que é pra gente encaixar como se fosse um elástico, né? Então, eu venho aqui, coloco aqui o primeiro ponto, aqui, ó, que é aqui na frente, ó, e alfineto, aqui as costurinhas laterais aqui da minha, do meu cos. Com a costura lateral da minha calça. E assim vai até você alfinetar tudo aí, tá? aqui pessoal, o resultado final da calça, tá vendo? Eu coloquei o cos, ó, e passei um cadarço que eu tinha aqui. Se você não quiser passar cadarço, você pode cortar um pedaço do mesmo tecido, fazer uma tirinha e colocar, tá? Aqui na parte de baixo da barra, em vez de colocar, de virar e fazer a barra, eu coloquei um punho do próprio tecido, um pouquinho menor, como eu já ensinei vocês aqui no canal. É o mesmo processo aqui do cos só que a gente coloca no punho uns dois centímetros, um centímetro menor, que ele fica um pouquinho menor, dá a impressão de ser um punho, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esta calça, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. O molde vai estar disponível no meu site do 36 ao 56. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.